Óbidos iniciou um caminho há muitos anos, mas em particular em matéria de educação, há cerca de três anos com um contrato interadministrativo. Este decreto de lei veio, profundo firmar o trabalho que nós estávamos a fazer nas escolas de óbidos, com a constituição de equipas educativas, com a constituição da flexibilidade curricular, com a constituição da autonomia. Mas é motivo, sim, de orgulho pelo caminho que temos vindo a fazer e que, de alguma maneira, o Governo da Nação veio, diria, usar termos, inclusive, que foram iniciados aqui com as equipas educativas. E termino com um ansejo de que este ano letivo possa correr tão bem ou melhor do que os outros ano coletivo antecedente. E pedir, por outro lado, aos pais que tenham duas coisas. A primeira, alguma condescendência perante aquilo que possa correr menos bem, que possa reportar da mesma maneira aos órgãos próprios, seja a direção da escola, seja a chefia de revisão, seja a mim próprio, para podermos corrigir. De um segundo pedido aos encarregados de educação que nunca se esqueçam que a escola é apenas um espaço de aprendizagem, mas que este espaço é um espaço contínuo e que está para além de, dos muros desta escola, mas que muito do sucesso que podemos ter e que os nossos filhos podem ter depende dos pais com acompanhamento sistemático e diário em casa.